A águia é uma ave de rapina majestosa e poderosa, que é encontrada em muitas partes do mundo. Aqui estão algumas informações interessantes sobre a águia. Existem mais de 60 espécies de águias em todo o mundo, sendo a águia americana, também conhecida como águia careca, a espécie mais conhecida e icônica. A envergadura da águia americana pode chegar a mais de 2 metros, tornando-a uma das maiores aves de rapina do mundo. As águias são conhecidas por sua visão incrivelmente aguçada. De fato, a águia americana tem uma visão 6 vezes melhor do que a visão humana normal As águias são predadoras carnívoras e se alimentam principalmente de peixes, mas também podem caçar outras aves, mamíferos e répteis. As águias são símbolos de poder e liberdade em muitas culturas e tradições. Elas são frequentemente retratadas em brasões, bandeiras e moedas. As águias são conhecidas por seu voo majestoso, que é frequentemente descrito como planar ou pairar no ar. Elas podem voar a velocidades de até 80 km por hora. As águias são animais solitários e territorialistas, com cada par de águias ocupando uma grande de área de caça. No entanto, durante a época de acasalamento, elas podem formar pares monogâmicos que duram a vida toda. A maioria das espécies de águias é encontrada em áreas selvagens e remotas, e muitas estão ameaçadas ou em perigo de extinção devido à perda de habitat, caça ilegal e outros fatores humanos. Essas são apenas algumas informações sobre a águia. Ela é uma criatura fascinante e poderosa, que tem sido admirada e reverenciada por seres humanos em muitas culturas diferentes.